importante que você precisa saber é a resistência mecânica do forro. Como assim, Helena? O forro não tem altura, é diferente da parede. Não, mas você pode botar ventilador, luminária, pode pendurar várias coisas pesadas. Então, em diversos momentos, você vai ter que botar mais estrutura, mais tirantes em parte do seu forro, porque tem alguma coisa pendurada muito pesada. Já tive uma obra que penduraram uma escultura no teto. Como é que faz isso? Pois é, então vocês precisam prever se vai ter alguma coisa muito pesada pendurada no seu forro para ali fazer corretamente e botar um reforço na sua estrutura. E por último, outro fator importante, o fogo. Como a gente disse, o drywall ele serve como uma proteção passiva. Então, o que, que a gente pode? A gente pode utilizar o sistema de forro para proteger a estrutura, ou então você vai ter ambientes que, sei lá, laboratório. Laboratório, às vezes, é demanda que o forro seja resistente a fogo. Por quê? Porque pode ter uma reação química, que, que seja. Então, a gente tem também solução de forro resistente ao fogo. A própria placa RF ela pode ser chapeada na estrutura e pode ser utilizada para o forro. Fechado? Então, agora vocês conseguem direitinho conseguir escolher qual tipo de forro vocês vão estar utilizando.